Bora, nada aconteceu, nada aconteceu. Mano, que que é isso, velho? Olha vale, vai velhinho aqui. Ó. Um mês, caralho! ó. <risos> Cara, né? O Xile é muito bom, sim. O Xile é diferente com esse zigzinho dele, tá? Carabá... Tirar a calda vinha aqui, só. Bem, Nossa, a Mukalaw não fez o item mais roubado, mano, que é colher... O meu turno lá. Bota a FEC pro k 5, na ult. Na moral? Quê? Sim. Dean? Sim. Beleza, é. é. A Kali continua estrelos, forte. Não, porque tem que ser igual ao o Kali tá mais dano a é tá ligado? Olha é o engagezão é é do mundo. O lixo tá muito roubado pra Kali, velho. Tá aí casado Ai, ai, ai. Ó, tô chegando aqui, tô chegando aqui. tem ult? Eu tenho inv pra entrar. Cara, deixa eu passar direto só. Cara, ziggs tá muito forte, sei lá. É, o Kami vai pegar top 1 na próxima season com esse ah ça on dirait